Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos ao workshop de hoje com o tema Escolha o melhor sistema para aquecer a minha casa. Eu sou o Rui Bota, estamos em direto da loja de Setúbal e convido-os a ficarem connosco na próxima hora. Ao longo da próxima hora iremos lhes dar soluções para combater o frio na nossa casa, de forma a ter um melhor conforto com um menor consumo energético. Iremos ver quais as vantagens e desvantagens dos nossos sistemas de aquecimento. Já sabem, podem colocar as vossas questões e acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Nós daremos resposta às vossas perguntas, se for possível, enquanto corre o nosso workshop. Se não, mais tarde, damos resposta a todas elas. Para nos falar sobre este tema, temos um colaborador também da Loja de Setúbal, o Ruben Matos. Olá Ruben, bom dia. Olá, Obrigado por teres aceito a tua presença aqui no, no nosso workshop. O Ruben é vendedor uh, da secção de conforto e vai partilhar connosco os seus conhecimentos e a sua experiência uh, sobre o tema de hoje. Ruben, eu propunha que começássemos por falar qual são é os artigos que nós temos disponíveis, qual, qual oferta que nós temos para quem nos visita, quer seja online, quer seja a presença física na loja, que oferta que nós temos para... Um, para as pessoas que nos procurem tornar o celular mais confortável para combater o frio. Então, Rui, agradeço o convite. Nós temos uma vasta oferta. Temos desde aquecimento elétrico, temos aquecimento a gás, temos aquecimento a lenha, pellets, temos aquecimento a bioetanol, e temos aquecimento a parafina. Portanto, temos uma vasta oferta de, de produtos de, disponíveis. Exatamente. Portanto, aí existe, tu falaste também de um aquecimento elétrico, portanto, existe uma diferença entre os que são elétricos e os que não são. Qual é que é a principal uh, diferença e já agora as vantagens também que, que existem? Então, a principal diferença é o combustível que utilizam, o elétrico utiliza a eletricidade e depois os outros utilizam cada um o seu combustível. Os elétricos são os mais práticos no sentido que basta ligá-los a uma uma tomada e eles ficam a, a produzir calor. Portanto, o seu uh, funcionamento não requer nenhuma dificuldade, não é? é exatamente. Fácil, basta fazer a ligação. Temos e está também a outros mais práticos, que também temos aquecimento a gás, que da mesma forma colocamos uma botija de gás e, e eles também vão funcionar. Usa combustível de parafina ou bioetanol, também são bastante práticos nesse sentido, porque não carecem de uma instalação. Ao contrário de, dos. Uh, uh, a lenha ou uhum. a pellet, que aí já em salamandras recuperadores uhum. já precisa de uma instalação. É precisamente aí tu falaste na, nas pellets, é um artigo que tem muita procura, não é? Nós ouvimos falar muito em salamandras a pellets e acredito que haja muitas pessoas que ainda nem sabem exatamente do que é que se trata. Explica-nos o, o que é que é uma salamandra a pellets, o que é que consiste. Então, a salamandra a pellets consiste no. Numa, numa versão de, de uma salamandra à lenha, mas com, com um rendimento muito superior. Isto porque as pellets são, são derivadas de madeira, são tratadas, ou seja... Portanto, o consumo é ecológico. Exatamente. Elas são desidratadas. O que, o que é que isto faz? Faz com que, em relação à lenha, elas vão produzir muito menos fumo, Uhum. e tem um rendimento de calor muito superior. Então, em relação à tradicional lenha, é, é uma vantagem, não é? Utilizar uma sim, salamandra sim, sim. a isso o consumo a pélix, é, é mais vantajoso? É muito mais vantajoso, além de que é muito mais prático de arrumar, uh, produz muito menos cinza, uh, tem uhum. menos uh, tendência a deixar o vidro da salamandra uh, escuro, uhum. com o fumo, é bastante vantajoso. Portanto, na tua opinião, tu aconselhas... Uh, para, de sim, para espaços grandes deve ser do, dos, dos aparelhos que vai produzir mais calor com menos consumo. Uhum. Recuperadores de calor também é um artigo que tem muita procura, não é? Sim, uh, tem bastante procura porque normalmente as casas que têm uma lareira aberta, ou seja, onde a lenha simplesmente arde, uh, têm uma eficiência muito baixa. Uhum. É o, o chamado 80-20 perdemos 80% do calor e aproveitamos 20%. Nos recuperador Quando é introduzido um recuperador, seja ele a pelas ou seja a lenha, é o inverso. Nós perdemos cerca de 20% e aproveitamos 80%. Uma diferença bastante grande uh, nesse sentido. Uhum. Carece de uma de uma instalação, ou seja, temos que encastrar o recuperador. É necessário sempre alguma algum tipo de, de obra. Ok, então e em relação a consumíveis, o que é que nós podemos sugerir portanto, a quem nos procura que consumíveis é que nós temos disponíveis na nossa gama? Então, Já referiste a, a lenha, não é? Pronto, dentro da lenha nós temos vários tipos de lenha: temos lenha de azinho, temos lenha de sobro, temos uh, eucalipto e depois para ajudar uh, a acender a lareira ou uh, o recuperador. Uh, temos uh, depois as aparas e as pinhas, uhum. associadas com, com as acendalhas. As acendalhas é que nós temos até aqui Exatamente. um exemplo. As acendalhas é um artigo que também tem muita procura, tem muita né? procura. Qual é que é a vantagem? A, que as pessoas procuram A vantagem acendalhas? É de, das acendalhas é porque vai conseguir uh, acender a lareira com muito mais facilidade. De outra forma, teria, teria alguma dificuldade em fazer a ignição do lume. Uhum. Uh, tu falaste há pouco a biomassa, explicando-nos o que, é que, o que é que consiste a biomassa. É uma palavra que está muito em voga também então, hoje em dia, Estás a ouvir falar. Exatamente. A biomassa consiste basicamente em tudo o que seja lenha, derivados de lenha. Uh, nesse, uh, o que nós cá, cá vendemos, vendemos uh, uh, lenha, todo o tipo de lenha, sobro, uh, azinho, eucalipto. Temos também as pellets, que também são uma biomassa e temos também uh, as briquetes, as briquetes consistem mais ou menos o mesmo o que as pellets, mas neste caso em troncos maiores para para ser utilizados em alternativa à lenha. Hum, Rubén, então concluímos que nós decidimos uma na escolha do equipamento que nós queremos para aquecer a nossa casa devemos ter em consideração a área que queremos aquecer, não é? Não Exatamente. é simplesmente para a casa toda, mas uma determinada área que faça sentido aquecermos um espaço. Portanto, temos que ver qual é que é, quanto é que mede essa área, qual é que é uh, a capacidade que nós temos para colocar um, um aparelho para aquecer a casa, certo? Exatamente, Rui. Então, um dos principais. Uh, um dos principais princípios que temos que saber para. Para adquirir um aparelho vai ser a área. A área do aparelho é fundamental, porque temos que adquirir um aparelho que tenha potência suficiente para aquecer essa área. Caso contrário, o aparelho poderá nunca chegar a atingir a, a, a posição de, de conforto, ou seja, a sensação de conforto que nós desejamos que o, que o aparelho nos produza. Olha Rubem, temos aqui uma questão de, de alguém que está a assistir, relacionado com as salamandras a pellets que falaste há pouco. Uh, Pergunta-te como é que é o sistema de exaustão? Então, uh, se, praticamente todas as, seja salamandras a pellets ou seja recuperadores a pellets, elas têm um sistema de exaustão onde são tubos de 80 mm, ou seja, muito mais pequenos em relação a uma salamandra a lenha ou um recuperador a lenha normal. Essa instalação é feita da mesma forma de, de usa, que usa aparelho de lenha, mas com uns tubos mais reduzidos. Então é uma boa opção. Na Exatamente. tua opinião é uma boa opção Sim. a pessoa é que opte uma salamandra Sempre que, que, que desejamos instalar uma salamandra ou um recuperador a pellet uhum. e já, já temos outra solução anterior, é sempre compatível. Uhum. Temos aqui outra questão o Rui Freixo pergunta-nos emissores com pedras são mesmo económicos? Qual é a tua opinião? A minha opinião é que eles são efetivamente económicos mas há aqui um facto que temos que ter bastante atenção que é o isolamento térmico da, da divisão da casa em si pois o emissor só vai ter o seu desempenho se a divisão conseguir manter o seu calor caso o calor que é produzido seja perdido, isso não vai tirar a vantagem em ter o emissor a, a pedra ou a cerâmica ou ferro fundido, que é o elemento que vai conservar essa inércia. Uh, isto consiste no quê? O aparelho vai produzir o calor, o termostato vai chegar ao ponto que está programado e vai desligar o aparelho. Uh, neste, neste, uh, nesta fase, o elemento que, que está no aparelho, seja ferro fundido, seja cerâmico, ele vai começar a emanar o calor sem estar a existir uh, uhum. consumo. E é aqui que se dá a grande economia. Agora, esta fase só se consegue então, atingir... Então, isso é importante, realmente, é bastante nós importante. temos uma consciência. Esta isto. fase só se consegue atingir se houver isolamento térmico. Caso não o haja, o calor perde-se e o, os aparelhos nunca conseguem chegar ao ponto em que o termostato desliga e entram na sua okay. fase, no seu ciclo económico. Aí já falamos, falamos mais à frente acerca Exato. dos isolamentos. Olha, tem aqui uma questão que ao fim e ao cabo vem resumir aquilo que nós tivemos a falar há pouco, que é qual é que é o melhor e mais barato equipamento de consumo. Cá está. Aqui temos que ver com a área que realmente nós vamos escolher. Aquela a zona da casa que nós queremos e que temos mais interesse em que seja aquecida. Correto, Rubén? Exatamente. Pronto. Então, temos aparelhos elétricos, consoante a área, temos aparelhos elétricos baratos, que produzem, no caso de um termoventilador, ele vai produzir calor rápido e vai espalhá-lo. Ah, já, já agora que estou sim, falando sim. do termoventilador porque uhum. é um artigo que tem muita procura sim. e nós por vezes associamos que é um, um artigo que, que consome muita energia, não é? E se calhar às vezes até não é, não é assim que acontece, cá está, depende do espaço que nós queremos, queremos aquecer. Exatamente, depende do uso que lhe vamos dar. Se vamos utilizar um aparelho elétrico, imaginemos, de, com uma resistência de 2.000 watts, que dará para uma área mais ou menos de 20 metros quadrados... 20 metros quadrados é, digamos assim, uma sala de dimensões normais, não é? Dentro da, da média, 20 metros quadrados. Então, esse aparelho, se for para um uso pontual, ele não se vai tornar muito dispendioso, mas se formos utilizar um aparelho elétrico durante muitas horas, e vai nos fazer crescer a fatura elétrica Também bastante. temos de ter em consideração quando formos decidir um dos aparelhos o tempo que o queremos utilizar, Exatamente. se é só para uma hora, se é para um dia Exatamente. inteiro, se é para três ou quatro horas, não é? Quanto, quanto maior for o tempo de utilização, maior terá que ser o investimento, pois caso contrário vamos pagá-lo mais tarde na fatura da eletricidade. Claro, claro. Irá ter essa desvantagem, claro, Exatamente. portanto temos de ter em consideração realmente o espaço e o tempo e que o tempo queremos de utilizar. Olha, em relação aqui a é acessórios, o que é que podemos oferecer para quem nos procura? Temos tubos isolados? Então, se for no caso de salamandras a pellets ou salamandras a lenha, nós temos os acessórios todos necessários, seja curvas, seja tubos, seja os chapéus girandolas tudo o que é necessário para as fazer essa As girândulas têm e, muita procura, não é? ver se as girândulas elas uh, as, Sim, sim. Elas ajudam bastante na, na exaustão dos fumos, porque à medida que os gases em expansão sobem, ela começa a girar. E é uma e, boa opção, na tua opinião? E, sim. É, quando exista alguma de, dificuldade na, na desenfumagem do, dos aparelhos, as girândulas são uma boa solução. Uhum. E, elas vão ajudar. Dentro desses acessórios nós temos também Tubos isolados, e os tubos isolados ajudam a prevenir a condensação, que é gerada quando os aparelhos começam a arrefecer e existe umidade no ar, ela condensa nos tubos e provoca o escorrimento. Nesse sentido, esses tubos isolados eles vão ajudar a prevenir. Também Isso temos, acontece. e penso é que é uma boa opção, a grelha de rede regulável, não é? Então, temos grelhas de rede que servem para, no caso de recuperadores de calor ou salamandras apélates, com saídas canalizáveis para encaminhar o calor para outras divisões, essas grelhas são colocadas para se controlar depois o calor que sai para essas divisões. Olha, eu vejo que temos aqui um aquecedor de casa de banho, não é? Também é um artigo Sim. que as pessoas procuram muito, quer nos falar sobre ele? Então, nós neste caso temos um aqui um, um aquecedor que, com, com resistência de quarto, uh, ele, ele emite infravermelhos, eles são rápidos em termos de aquecimento, mas uh, transmitir esse calor na área em si Uh, não são muito eficientes, até porque eles não, não possuem nenhum tipo de termostato uhum. que o vá a desligar e emitem luz quando estão a funcionar. Ou seja, okay. neste caso, ele sem termostato, ele vai estar quando sempre a consumir. Quando nós é percebemos e... que realmente a casa de banho já está quente, temos que ser nós uh, a desligar o aparelho. Vejo, este é um da nossa marca, da Equation, portanto Sim. é da nossa marca própria, e vejo que refere uh, à área em que ele passa a ser utilizado, não é? tem o então, consumo de 1.200 watts e dá para uma área de 12 metros quadrados. Essa informação vem, na, sim, sim. vem nas embalagens é? e é importante do... também ter em consideração quando vamos escolher este, este tipo Exatamente. de Exatamente. A maioria dos aparelhos faz referência à sua potência e à área que se adequa. Sendo que podemos ter sempre como regra, em média serão 1.000 watts por cada 10 metros quadrados. Isso vai nos ajudar a poder escolher e adequar o aparelho à área que nós pretendemos. Ok, olha, tem aqui mais uma questão. pergunta na qual a diferença entre um recuperador de calor e uma salamandra. Então, tudo o que seja recuperadores, significa que eles vão estar encastrados. Ou seja, num sítio onde existe o espaço de uma lareira tradicional, aberta, ou até pode ser feita de novo. Salamandra significa que é uma peça que estará exterior, sem nenhum tipo de, de pano, ela, e ela vai trabalhar, ou seja, todas as faces vão estar expostas. Mas tem vantagens e desvantagens entre um e outro, o que é que tu aconselhas? Se for nas salamandras só tem necessidade de, de, de instalação, ou seja, a obra só vai consistir em fazer a exaustão dos fumos. Se for um recuperador e não, não, se não tiver uma lareira tradicional, terá que fazer uma obra maior, porque vai ter que criar o, o espaço para poder instalar. Uhum. Olha, ainda dentro aqui do de, assunto dos tubos de, das pellets, perguntam-nos se a saída é feita pela parte de trás. Sim, por norma, a saída é atrás. Existem alguns modelos que têm depois a possibilidade de sair diretamente por cima. Recuperadores a pellets para aquecimento central, é recomendado? Então, uh, temos uh, podem ser uma vantagem, Nesse caso existem salamandras com hidro, que elas funcionam mais ou menos de, com o mesmo conceito de, das caldeiras a gás, que uhum. depois irão aquecer os vários radiadores que possam estar instalados pela casa, Nesse, em áreas grandes, esses são, essa será uma das melhores opções. Ok, outra questão, posso usar o meu recuperador de calor com pellets em vez de lenha? Isto então, for... é uma questão que se que muitas sim, sim. vezes, não é? Poder pode. Existem queimadores específicos para poder colocar dentro do, do recuperador. Temos que ter sempre atenção se o espaço que o recuperador tem consegue suportar o queimador, porque ele é, normalmente são um bocado volumosos. Se couber, pode queimar as pellets. Não terá o mesmo rendimento em relação a uma salamandra ou um recuperador específico a pellets. Isto porquê? Porque o recuperador ou a salamandra específica a pellets ela vai controlar e vai duzear consoante a necessidade. Nós, quando temos um queimador de pellets dentro do recuperador, ele está cheio e ele vai queimar normalmente. Ah, é de acordo com a necessidade. Exatamente. Ok. Tem aqui outra questão, Ruben. Nas salamandras a pellets, o tubo de admissão de ar para a combustão é obrigatório que esteja ligado ao exterior ou pode puxar ar da divisão onde se encontra? Então, não é obrigatório. Sendo que, se for uma casa com um isolamento bastante bom, deverá ser da rua. Isto porquê? Porque o ar que está dentro de casa vai acabar por ser consumido e não vai ser reposto por causa do isolamento. Se não houver um isolamento muito bom, não há essa necessidade porque o ar vai ser reposto. Acaba sempre por entrar por uma janela, por baixo de uma porta e ele vai sempre fluindo naturalmente. Uhum. Oh, Ruben, eu estava aqui a reparar que nos acessórios que nós temos, existe aqui este que tem uma, também tem uma grande procura, não é? Exatamente, isso é, o, é, é, cordão, é o cordão que serve para, para vedar as portas, seja de salamandras, seja de, de, de recuperadores de calor, porque eles, como estão sujeitos ao, ao lume, ao calor, eles vão-se degradando e, e é, consoante a necessidade, vai ter que se fazer uma manutenção. Eles trazem normalmente a cola, e tem que se adequar sempre, consoante a espessura, uhum. à sua aplicação. Nós temos uma vasta gama de acessórios para uhum. as recuperadores de calórico salamandras, né? estou aqui a ver, também temos aqui o limpa vidros, Sim. também é um artigo que procuram Exatamente. muito. O limpa vidros, temos que ter sempre atenção, porque só podemos fazer a limpeza, seja de salamandras recuperadores, quando ela está mesmo fria. Caso contrário, corremos o risco de partir ah, isso, essa imediatamente. Dica, essa dica é importante porque a pode o não vidro claro, é imediatamente. Não esse risco. Claro o choque que... térmico dá-se e partimos o vidro com, com essa utilização. Olha, há pouco falávamos em isolamentos. Eu Sim. cheguei a uma conclusão, nós já a, a semana anterior tivemos uma vaga de frio grande, portanto sofremos. Com, com, com o frio que se fez sentir, uh, chega-se à conclusão que a maior parte das nossas casas não está preparadas para, para os ventos, para os frios que se fez sentir, não é? Mas isto para o inverso, tanto para o calor como para o frio. Exatamente. Mas concordas com comigo, Sim, sim, não é? sim, perfeitamente. Uh, então, as casas, principalmente as mais antigas, não, não eram feitas uh, com nenhum tipo de isolamento. O que é que isso faz? Faz com que as casas sejam bastante frias e que, por muito aquecimento que nós colocamos lá dentro, Uh, nunca, nunca chegamos a sentir então, quando se faz sentir esses frios, existe uma procura de um, de um aparelho que venha dar sim. mais conforto Exatamente. à casa, mas se calhar devemos também refletir sobre o isolamento. Não é? E então, o que é que nós temos disponível que possamos oferecer? Então, temos, temos vários tipos de isolamento: temos de XPS, temos de cortiça temos uh, a lã de rocha há vários tipos de isolamento que podemos uh, aplicar uh, nas nossas casas. A cortiça continua a ser dos mais procurados, é? A cortiça também, é, além de ser natural, ecológico, uhum. é dos elementos com maior eficiência, uhum. em termos de, de isolamento. É dos que são, são utilizados já nas casas mais antigas e ainda hoje em dia se Exatamente. costuma utilizar. E falaste de XPS, para quem não sabe? Então, é um... Neste caso, como temos aqui na imagem, é um, é um elemento que é expandido, ou seja, uhum. um, um poliuretano expandido, mais ou menos dentro do mesmo género, que vai, vai nos proporcionar um, um isolamento bastante barato e fácil de aplicar. A lante rocha também é outro isolamento? Sim. É... O é rocha bom, também né? é muito tradicional, também é utilizado bastante no isolamento do, em recuperadores de calor para fazer com a parte de alumínio. Serve para fazer esse isolamento térmico para que não se perca o calor. E é eficaz na tua opinião? Bastante eficaz. As janelas de PVC também cada vez tem mais procura, não é? É um isolamento que também é, é eficaz. Então, temos janelas de PVC. Hoje em dia utiliza-se bastante com vidro duplo, com o corte térmico que nos permite que haja um isolamento bastante bom hum, nas, nas nossas janelas ou que dão acesso a varandas para, diretamente para o exterior e vão fazer esse corte térmico logo logo à raiz. Ruben, a avaliação das etiquetas energéticas, o que é que tens a dizer sobre então, isto? Principalmente nos ar condicionados nós temos de ter sempre atenção. A etiqueta energética vai nos facilitar na escolha, porque podemos ver logo que tipo de equipamento é mais eficiente. Esse é um aspecto que nós temos a considerar quando vamos decidir por exemplo, pelo ar-condicionado, como tu estavas a referir, exatamente é? Muitas pessoas podem não saber, mas devemos ter em consideração a avaliação da etiqueta energética, para é. permitir um menor consumo de energia. Exatamente. Uh, podemos ter uh, uma diferença entre um A e um A3+, podemos ter diferenças de 30% de menor consumo, o que depois se traduz... O significa o um menor consumo de energia. Sim, dentro do A depois temos a, a mais, A2+, a mais e a A3+. Mais. Sendo do A para o A3+, temos uma diferença já bastante acentuada uh, e que depois se traduz num, numa economia de energia bastante significativa no final da, da fatura. Ainda dentro do tema da economia de energia, nós temos na, disponível na nossa loja a certificação energética, o que é obrigatório até, não é? Exatamente. seja Quem quer comprar ou vender uma casa é obrigatório fazer Exatamente. Nós fazer temos esse uh, temos esse serviço. Pode e ser se é, se pode, é pode ser feito? Se, Basta-se dirigir às nossas lojas, uh, dirigir-se aos nossos serviços e nós podemos uh, agendar a visita do técnico para fazer essa certificação energética, sempre que necessário. Aqui ainda dentro do tema, portanto, fontes de energia, custos, benefícios, o que é que podemos uh, falar sobre isto para quem, para quem está a ver? Então, uh, temos que considerar que o equipamento elétrico, ele funciona sempre em, em, em watts, watts hora, ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o, o aparelho, cada hora que estiver ligado, no caso deste aqui, 1200 watts, Uh, vai consumir essa potência, e nós quando pagamos uh, a fatura, nós pagamos o hora que é equivalente a 1000W. Temos que considerar sempre que, em média, vai depender de fatura para fatura, mas uma média de 20 cêntimos cada 1000W. Se nós ponderarmos com um aquecedor, um radiador a óleo normal, que a maioria das pessoas tem em casa, de 2000W vai-me consumir 2 kWh, significa cerca de 40 cêntimos, vezes o número de horas que eu vou ter, aqui eu posso ver que no final do mês poderei ter uma fatura bastante elevada. Então é o radiador óleo, na tua opinião, é um, é um equipamento que consome muita energia? É sim, qualquer elemento elétrico que tenha uma resistência de 2.000 W, ele vai ter o, o seu consumo. A maneira com que o faz, uh, poderá ditar se vai ter mais economia, ou não, que está é o... novamente, temos de ter em consideração o aspecto do tempo que vamos utilizar Exatamente. e a área que queremos aquecer. Exatamente, que é, depois, neste caso, se considerarmos um equipamento, ou seja, um radiador a óleo de 2000 w versus um emissor de calor de ferro fundido, dos dois da mesma, que têm a mesma potência, uhum. isso vai fazer com que o radiador de ferro fundido faça um ciclo de economia maior, porque ele, assim que o termostato o desligar, ele vai estar um período de maior tempo a emanar o calor que foi conservado pela sua inércia. Enquanto o radiador a óleo tem uma conservação menor de calor uhum. e vai-se desligar, vai-se voltar a ligar mais rápido. Olha, temos aqui uma questão que perguntam se aconselhamos bombas de calor para aquecimento central. Qual é a tua opinião? Então, as bombas, caso já tenha a instalação de aquecimento central, a bomba de calor deverá ser dos equipamentos elétricos mais económicos que podemos ter para, para essa utilização. As bombas de calor? As bombas de calor. Ok. Já agora, já que falas das bombas de calor, uhum. existe, e se calhar a maior parte das pessoas te conhece, existe um apoio do, do Estado para quem adquire uma bomba de calor, não é? Então, o Estado tem em ação. Agora, o, é, a pessoa faz a compra, do aparelho e depois candidata Ok, então é importante referir que também não é garantido. Exatamente, não é? Não exatamente. Que, que... Consoante o tipo de aparelho que adquirir, depois uhum. vai ao site e faz essa candidatura. Mas também para... não custa nada tentar, é um bom Exatamente, que, Exatamente, que -nos exatamente. Formir, claro. Hoje em dia, cada vez mais. São uma alternativa às bombas de calor, seja às antigas caldeiras a gás que, ou caldeiras a, a gás óleo. Tinha um consumo já alto. Até é uma vantagem uma bomba de calor. Até é uma vantagem, sim, sim. Apesar do preço que. É sim, representam um preço, mas uh, aqui está: que sempre que nós fazemos um investimento, depois a médio e longo prazo, uhum. vamos, vamos ter reaper, esse retorno. Claro. E faz a diferença. Ruben, aqui um, as vantagens e desvantagens do aquecimento elétrico, penso que é o que, o que mais nos interessa e aquilo que nós, uh, nos preocupa mais. O que é que nos podes aconselhar em relação a isto? Então, no aquecimento elétrico, ou seja, normalmente quando faz muito frio e não nos conseguimos aquecer, o impulso vai ser adquirir o aparelho, que gera calor o mais rápido e nos vai satisfazer. Sendo que aqui, consoante as horas de uso, isso depois pode-se reverter, ou seja, nós quando pagamos pouco pelo equipamento, mas vamos usá-lo muito, depois poderemos ter uma fatura, no final, bastante elevada. Uhum. O investimento que não fizemos num aparelho que consiga fazer essa gestão da energia mais eficiente, depois paga-se no, no final do mês. Uhum. que é no Imaginemos, no caso de um termoventilador, são aparelhos que criam calor rapidamente e tem uma ventinha que o espalha. Tem uma desvantagem que se... Será o ruído, eles são mais ruidosos. Temos uh, contra. Isso mas, também em, temos de ter em consideração né? o ruído, é importante. Poderemos, em comparação com um aquecedor a óleo ou um convector, que praticamente não fazem barulho, sendo que o óleo temos que considerar que é mais lento a aquecer. Daí, às vezes, o desagrado de, de, da maioria dos clientes é em relação aos óleo. Mas uh, acaba por... Por ter um aquecimento mais lento, vai implicar também... Mais, mais tempo ligado, ligado exatamente. Mais se for energia. para utilizações Sim. de pouco tempo, se calhar não compensa. Compensa mais ter um convector que produz imediatamente calor assim que o ligamos. Mas esse tipo de aparelhos elétricos mais barato, deve, temos que ter em conta que deverá ser só para, para um tempo de utilização mais curto no máximo quatro horas, porque a partir de quatro, quatro horas... 4 horas? Sim. Mas porquê quatro horas? Porque a partir daí, se for utilizado mais do que esse tempo, no final do mês vai me trazer uma fatura de, de luz bastante elevada. Isso é importante, sim. É, é curioso. depois é nesse sentido, temos aquecedores a gás, que são uma alternativa, ou aquecedores a parafina. Esses são chamados hotspots? Exatamente. Eles produzem calor bastante bom, ou seja, sempre em áreas de 35, 40 metros quadrados, com um consumo muito reduzido, ou seja, um aquecedor a gás, por hora, ele provavelmente vai gastar o mesmo que um radiador a óleo, mas produz o dobro do calor, logo aqui há uma vantagem bastante grande. Temos também depois nos no, aquecedores a parafina, funcionam mais ou menos dentro do, do mesmo conceito, sendo que é um combustível a parafina e o gás é uma, uma garrafa de gás. Nestes aparelhos temos que ter sempre alguns cuidados, ou seja, uh, os aparelhos não podem estar muito perto de nada que seja, seja cortinados, tapetes, uhum. móveis, sofás, ter em conta, claro, temos tem que ter atenção também com, claro. com as crianças, uhum. podem-se chegar lá ao pé ou mesmo animais temos que ter sempre esse fator. Precisa também sempre de um arejamento. ou seja, precisamos ter uma janela ou uma porta entreaberta para fazer a reciclagem do ar que está a ser consumido. Uhum. Portanto, eu convido-vos a, a, a continuar a assistir ao nosso workshop. Podem colocar as vossas questões, nós estamos aqui para, para vos ajudar a, a responder. Se não for possível na altura, já sabem que iremos dar uma resposta mais tarde. Mantemos o horário das 11 da manhã devido à atual situação de pandemia e no formato de live streaming. E por falar nisso, tenho aqui uma questão que chegou, Ruben. Sim. Uh, gostaria de saber qual é a melhor opção para dois quartos com cerca de 14 metros quadrados. Será um multi-split ou dois individuais? Tanto uma área de 14 metros quadrados. Há pouco falavas, por exemplo, dos 20 metros quadrados, que até referimos que era uma sala. Por exemplo, Exatamente. um quarto para 14, qual é, que é a melhor opção? Então, uh, se forem ares condicionados, pode adquirir um aparelho multi-split com duas unidades de 9000 BTUs que deverão servir perfeitamente para essa área e que é um, um aparelho ou seja, multifacetado, porque ele vai poder usufruir do aparelho durante praticamente todo o ano. No inverno ele produz calor, no verão produz frio, e se for uma casa úmida ele também faz de desumificador, o que é bastante vantajoso. Em relação aos outros aparelhos, ele vai ficar instalado na parede, não nos vai ocupar o espaço físico na divisão, na parte útil que utilizamos, que é o chão. Uhum. Ruben, ar condicionado sim o que é que, o que, é então, que nos diz sobre isto nós temos, é, como estava a referir o ar condicionado é um aparelho que vai servir praticamente para todo o ano é dos aparelhos mais multifacetados, porque pela produção do, de calor produção de frio, na parte de então aí já temos uma vantagem, não fugindo aqui do tema que era para aquecer a sim, casa sim, sim, estamos sim. no inverno, sim. mas também uma pessoa optar por a escolha de um ar condicionado também vai ter benefícios no verão para refrescar a Exatamente. sua casa. Portanto aí já é uma boa escolha, é uma boa opção. Uma boa opção. Contudo é um investimento e necessita de uma instalação. Sem essa instalação hoje em dia, é obrigatoriamente tem que ser efetuada por um técnico credenciado. É importante referirmos isto, não é? muitas Exatamente. pessoas não sabem e, e acabam por às vezes fazer a instalação sem terem noção dos perigos que possa ter, não é? Exatamente. Devido à utilização de gases fluorados, terá sempre que ser um técnico credenciado para poder fazer essa instalação. Feito este investimento inicial, é um aparelho que vai nos trazer um retorno a médio prazo tanto na, em relação a, a frio como a calor, até mesmo um desumificador. Se nós considerarmos comprar um aquecedor, comprarmos um, uma ventoinha, comprarmos um desumificador, estes aparelhos todos juntos concentram-se ali só num muito mais eficiente. Uhum. Ruben Tu, foste tu até que escolheste aqui a maior parte dos, dos equipamentos uhum. que aqui estão, queres-nos falar mais ao detalhe do então, que aqui se encontra, aqui nós... temos um radiador, não é? Sim, sim, temos um radiador a óleo, neste caso é um radiador pequeno, uh, ele ali indica, ou seja, normalmente se fôssemos considerar os 900 watts daria para 9 metros, neste caso ele dá para até 5, isto porquê? Porque ele tem uma área, como se é, é pequeno, tem uma área de, de transmissão de calor ao ar muito pequena, o que vai reduzir o seu desempenho. Um então aquece... aí será indicado para um espaço mais pequeno. Exatamente. Se um, quarto... um aquecedor para um espaço mais pequeno, ou então só para estar ali perto, para nos dar algum conforto. Não podemos esperar um aparelho quando são aparelhos de baixa potência, que é o caso também deste termoventilador. Pronto, termo eu ia te perguntar precisamente esse, uhum. essa, essa, fazer, fazer essa questão. Entre o radiador, por exemplo, o termoventilador, para um espaço que não seja muito grande, qual é que era a tua opinião que devemos utilizar? Assim, uh, o termoventilador vai nos ajudar a espalhar o, esse calor mais rapidamente em relação ao radiador a óleo. Mas, contudo, são os dois aparelhos uh, muito fracos. Ou seja, uhum. servem só para nos dar ali algum conforto pontual. Não, não vão servir para aquecer uma sala ou um quarto. Portanto, uhum. então, é para um aquecimento rápido, não é? Exatamente. E uma, que tem também, opção. como já referiste há pouco, algum consumo de energia, não é? Temos que ter isso que está em eles têm menos, mas também produzem muito menos calor. Está sempre relacionado no elétrico a resistência uhum. e a produção de calor. Quanto mais fraca for a resistência, menos produção de calor ele terá. Ok. Depois temos aqui também outro tipo de equipamento, não é? os então, emissores. Temos os emissores, como já referi, os emissores existem vários tipos. Existem emissores de secos, ou seja, isto, eles são só o corpo em alumínio. Existem emissores de fluido, o fluido é equiparado a um radiador óleo, mas com um desempenho maior. Existem emissores cerâmicos e emissores de ferro fundido. Isto, esse, Todos estes elementos que o emissor tem lá dentro vão fazer com que ele tenha um melhor desempenho, desde o seco até o ferro fundido, que vai conseguir conservar mais inércia, que ok? é mais calor. O que é que isto acontece? Quando nós uh, colocamos a temperatura que queremos, temos que também ter sempre atenção. Essa temperatura tem que ser uma temperatura tangível. Caso contrário, se eu colocar uma temperatura de 30 graus, provavelmente o aparelho nunca vai conseguir chegar aos 30 graus. E nunca, o termostato nunca vai fazer o trabalho dele, que é desligar o aparelho e emanar o calor conservado pelo elemento que tem lá dentro, neste caso o ferro fundido. E daí nunca vou ter a, a poupança de energia que seria esperada do aparelho. A instalação deles é, é simples, não é? É uma instalação simples, ou seja, basicamente eles são sempre de parede, é colocar uns suportes na parede, colocá-lo e ter uma ficha o mais próximo possível para poder ligar e nós temos disponíveis esses suportes, não? É? Temos a maioria deles já traz esses suportes incluídos. Ah, já vem, vem incluído. Exatamente, com, exatamente. Com a embalagem Eu tinha aqui uma pergunta, Ruben. Uh, gostaria que explicasse melhor o que é uma bomba de calor e para que serve, o que necessita para ser instalada e o que consome. Então, uma bomba de calor, ela serve para aquecer águas, águas sanitárias ou águas para um, um aquecimento central. Elas funcionam com o mesmo princípio de um ar-condicionado, sendo que o ar-condicionado aquece o ar e, neste caso, na bomba de calor, esse calor é direcionado para aquecer a água que está no depósito. Depois, o consumo o consumo é... ou seja, se nós considerarmos em relação a uma caldeira a gás, ela poderá ter até um consumo até 70% menor, sendo que a instalação, neste caso, Vai, vai ser preciso uma instalação dentro e fora de casa. Isto porque vai precisar de levar uma máquina no exterior, levar o depósito no interior e depois ser conectada então ao aquecimento central. Tu há pouco referiste que era uma boa escolha, não é? É uma, uma, uma boa opção. Apesar do, do valor que, que implica inicial. Tem, tem um valor, um investimento inicial voltado, mas que traduz depois nesta economia. Eu percebi pela tua opinião, se calhar a tua sugestão seria um ar-condicionado é que, é que seria mais eficaz? É sim, mais eficaz no sentido de ser um, um aparelho que dá para mais utilizações, que, a não ser só o calor. Uhum. Porque se nós considerarmos, temos aparelhos a pellets com uma produção de calor muito superior a um recuperador de calor, superior a um ar-condicionado. Tudo depende do, do que se pretende. Uh, Falámos há pouco da, da lenha. Sim. Uh, o que é que nós poderíamos, por exemplo, de falar em relação à lenha? Qual é que é as vantagens e desvantagens em relação a um e outra? Que nós temos então. disponíveis na nossa loja. Sim. Uh, temos a, a lenha de azinho, é uma lenha que vai ter uma rentabilidade maior. Mas a diazinho? Que, a azinho. Uhum. sendo que como é uma lenha mais densa, vai ter mais dificuldade em fazer a sua ignição. Daí temos que utilizar sempre a aparas, juntamente com as acendalhas, para ajudar nesse sentido. Uhum. Depois uh, temos a lenha de sobre, que é uma lenha também com alguma densidade. Temos a lenha de eucalipto que é uma lenha que vai arder mais rapidamente em relação às outras. Pronto, eu foi precisamente colocar essa questão, existem lenhas que ardem mais rapidamente Exatamente. do que outras, não é? Nesse sentido, depois também temos as briquetes. São essa uma... decisão também está implicada no preço, não é? A pessoa quando N... opta por... É, sim, é, ligeiramente mais cara, quanto mais densa for, porque mais duração vai ter, ou seja, uma lenha de azinho vai arder durante um tronco de azinho, vai de, uh, arder durante mais tempo em relação a um tronco de eucalipto ou, de, ou de, um de pinho uhum. um, temos também em alternativa as briquetes as briquetes têm a vantagem de, um, de ser uma lenha ou seja processada Uhum. Não, não fazer tanto fumo nem tanta tanto cinza. Também tem muita procura, não é? Também muita tem muita procura. Não sabe do que é que se trata. No entanto, tem uma pequena desvantagem que é também como é, ela é desidratada, não tem qualquer tipo de praticamente umidade, ela vai arder com alguma facilidade. Ok, arde mais rapidamente. E Exatamente. em relação ao cheiro? Qual é que o, é o cheiro mais o cheiro, é, o cheiro vai estar dependente. Se a lenha muito, tem muita resina, se tem cortiça ou se, tem, ou se está muito úmida, isso são fatores que podem influenciar. Uhum. Olha, temos aqui mais duas questões. A primeira, qual é a nossa opinião sobre o aquecimento central a gás? É mais económico que o ar-condicionado? Então, uh, poderá ser, depende do de, número de, de áreas que, te, que se tenha, ou seja, do número de radiadores, do número de divisões, Há aqui muitas variantes, isso é, é sempre um pouco relativo, teria que ser feito um estudo uh, prévio. No entanto, o uh, aquecimento a gás, as caldeiras mais antigas, não eram tão eficientes como as novas. Hoje em dia já existem caldeiras a gás, cu, por condensação, que conseguem ter uma economia já bastante elevada em relação às tradicionais a gás. Então, na tua opinião, um ar-condicionado deve ser colocado em uma zona específica da casa ou qualquer pessoa pode optar por onde achar melhor? É assim, no ar-condicionado, depois passa um bocadinho por, por uma decisão individual de, de, cada, de cada pessoa. Depende o que é que a pessoa pretende do, do uhum. aparelho. Se pretender um aparelho que, que lhe dê várias funções, sem dúvida o ar-condicionado. Aqui no, no hotspot já, já nos permite movimentar para onde, Exatamente. Para onde nós queremos. Temos, também temos os ar-condicionados portáteis. Uh, mas o portátil uh, é aqui um bocadinho uh, traiçoeiro. Porquê? Porque ele precisa sempre ter um tubo de exaustão à rua. Uhum. Isso vai nos prender sempre ao junto de uma janela, que vai ter que ficar aberta. Muitas pessoas optam por o portátil por ser mais prático, não é? Exatamente. Têm, escolhem Exatamente. a determinada zona da casa Exato. que querem uh, refrescar ou aquecer. Um portátil contra um ar-condicionado fixo também tem uma desvantagem que é o ruído. Temos que considerar que no aparelho de ar condicionado portátil temos tudo junto numa numa única embalagem, temos o compressor e temos tudo ali e ele vai produzir algum ruído no ar condicionado fixo. Já não acontece essa situação. Exatamente do ruído, porque é? nós temos o compressor que fica na rua uhum. Logo e cortamos já uma grande parte do ruído. E aqui outra questão: dentro dos emissores qual o melhor para uma sala com 30 metros quadrados e para um quarto de 12? Então, uh, vai depender do tipo de isolamento que, que tiver, sendo que quanto melhor for o elemento de inércia que esteja no, no emissor, no, no caso que nós cá temos será o ferro fundido, para um, um quarto de 12 metros quadrados, que tinhas dito, Sim. Uh, assim, a sala de 30 metros quadrados e o um quarto de pronto. 12? Para o quarto, um de 1500, 30 será metros suficiente. já é uma sala. 30 grande, metros não é? quadrados. Vai exigir. Uh, Sempre que é uma área já acima dos 20 metros quadrados, os equipamentos deverão ser espalhados, ou seja, ou teremos 3 de, de 1000... Superior a 20 metros quadrados? Ok, esse aspecto é não, importante. Não é, não é uma regra, uhum. mas ajuda bastante ao desempenho. É uma dica, não é um conselho? Sim, exatamente. Porque ao termos um aparelho de 3.000 watts concentrado, ou ter 3 em vários pontos, vai uh, produzir um calor mais uniforme na divisão. E quando são divisões muito grandes, se tivermos só um ponto de calor, uhum. ele vai se concentrar bastante perto só do, do aparelho. Nesse sentido, seria ou dois aparelhos de 1500 watts para a sala... Dois um, aparelhos? Exatamente. Uhum. E um de 1500 para o quarto. Claro que depois uh, a economia de energia vai depender muito do tipo de isolamento que a divisão tiver. Porque se fiz, fazemos um investimento num emissor, num carro de ferro fundido, que é o que tem o melhor desempenho, uh, mas o calor que é produzido pelo aparelho uh, rapidamente é perdido pela falta de isolamento, nunca vamos entrar num ciclo económico, ou seja, o aparelho nunca vai atingir a temperatura desejada e depois ficar desligado a emanar o calor que ele conservou, porque esse calor está sempre a ser perdido à medida que é produzido. Então essa situação não, não acontece? Então. Depende, se for uma casa com um bom isolamento, só é uma boa opção. Hum, cá está, mais uma vez, deve adaptar pelo bom isolamento. Tenho aqui outra questão. Um ar-condicionado portátil é uma boa opção? Uh, Referiste há pouco. Sim, depende. Quando, imagino, não quero fazer nenhum tipo de instalação e quero poder transportar o aparelho para outra divisão, é uma boa opção. Para uma situação assim dessas, é quando nós vamos é a considerar sempre, um, um ar-condicionado portátil, é? Exatamente, tem, tem sempre a ver com o que se espera do aparelho. Uh, outra questão, aconselho o tipo de aquecedor imitação de lareiras? Assim, esse tipo de aquecedor, ele basicamente é um termoventilador, sendo que depois tem a parte decorativa, que é o efeito da chama. Sim, o efeito estético funciona, exatamente. É? mas na prática pode não ser assim tão funcional, na Exato. tua opinião. Exato, é assim, ele em, em forma estética, ele é bonito e agradável. No seu desempenho, ele uh, é apenas um termoventilador que vamos ter... Uh, não podemos esperar muito dele. E, e onde é que o podemos utilizar? Onde é que tu o consegue? Assim, em espaços mais, mais reduzidos, nunca além... De... Também devido ao fator estético, uma vez que ele também funciona como elemento decorativo, se calhar convém mais uma sala, não é? Sim, uma sala tem? será o espaço ideal para, para ter. Ele então vai nos dar a sensação de conforto visual que, pelo efeito da chama, mas ele vai ser sempre um termoventilador. Normalmente ando entre 1500 e 2000 watts para áreas entre 15 a 20 metros quadrados no máximo. Ruben, estamos quase a terminar, Estava só agora de, para, para o fecho desse workshop, que voltássemos a referir, porque é muito importante. tanto são os custos e os benefícios que nós temos quando optamos realmente por por comprar um, um, um sistema para aquecer a, a, a nossa casa. Já o referi isto há pouco, que, que aspectos é que nós temos de ter, de ter em consideração? Então, o aspecto principal vai ser a área, o tamanho da área que temos de temos ter em consideração também sempre o pé direito. Isto porquê? Porque se forem divisões muito altas, o calor que é produzido automaticamente sobe, a tendência do calor é subir Temos de ter sempre em consideração esses fatores. O tamanho, uh, o pé direito, e que tipo de de aparelho nós vamos vamos adquirir? E devemos manter, por exemplo, a sua olhada, queremos aquecer fechada? Assim, se for se for algum tipo de aquecimento a combustível, não, não será... Não é necessário. Não, não, não, não se deve fechar. Sim, sim, até se por uma questão for, de segurança, claro. Exatamente. Se for um aquecimento elétrico, sim, isso vai ajudar bastante, porque ao fecharmos o espaço estamos a limitar a perda de calor, e aí vamos conseguir ter uma concentração aí de calor. Aí influencia também Exatamente. No, no consumo de energia. Influencia bastante, porque se tiver num espaço onde tem a porta aberta, o calor que estou a produzir, imediatamente está a sair, está a fugir, ou para, para o corredor, para o hall de entrada, está-me a fugir para outras divisões, nunca se vai concentrar na divisão que eu tenho no aparelho. Uhum. Temos só aqui uma, uma última questão. sim Hum, tenho um ar-condicionado, mas na casa de banho, a casa de banho que tenho é fria. Os aquecedores de toalha aquecem a casa de banho, consomem muita energia é é benefício para, para a nossa saúde. Então, uh, os aquecedores de toalhas existem competências suficientes também para proporcionar algum aquecimento dentro da de, de divisão. Se o espaço não for muito grande, podem ser uma opção. Em termos de ser prejudiciais, uh, não vejo porquê. Até porque eles normalmente são com resistência embutida, ela nunca está em contacto direto com o ar. É uma das vantagens, é? Então. Sim, sim, sim. sim. Quais, são, uh, quais são as principais vantagens da pessoa? Vai-nos aquecer, vai aquecer as toalhas, neste caso, e vai-nos proporcionar um ambiente agradável. Só aquece as toalhas, porque muitas pessoas têm a ideia que às vezes possa também fazer algum aquecimento no espaço, e não. É só Aí as temos as toalhas, que mas... adequar a potência. Ou seja, se eu tiver um aparelho de 300 watts entre 100 a 300, se calhar ele nunca me vai dar uma sensação de calor, mas se eu tiver aparelhos de 500, 750 watts ou mesmo até 1000, aí ele já produzem um calor suficiente para aquecer umas toalhas e me dar um ambiente confortável na casa de banho. Sendo que tenho que ter em consideração que vou precisar de ligar o aparelho antes de ir para a casa de banho. Porque, se, como são aparelhos de, de baixa potência, se eu vou tomar banho, e chego lá e ligo o aparelho, que o ligar, ao mesmo tempo, não, não tem não, quando ele terminar é que ele vai estar a, a começar. E já que falamos também na, nas casas de banho, existem também termoventiladores específicos para serem Exatamente. usados na, na casa de banho, não é? termoventiladores, splits de parede, a maioria deles são se Qual é a característica que os difere de, de, dos outros? Então, eles com a vantagem de ficarem fixos na parede, não nos vão ocupar espaço e vão ficar longe de poder ter alguns salpicos ou alguma... Uhum. Estão produzidos ou... contra a umidade, Exatamente, é? eles são específicos mesmo para casa de banho, eles têm sempre o símbolo. Uh, e vai-nos também ajudar a que a condensação não se acumule, neste caso no, no, no espelho, que é onde notamos sempre mais. Uhum. Ok, Rúmen, olha, vamos ter que terminar. Agradeço a já a tua participação no Nada. nosso workshop. Quanto si que nos esteve a ver, também agradeço as vossas questões, a vossa presença. Todas as perguntas que ficaram por responder, nós vamos dar uma resposta, todas elas garantidamente, mais tarde. Até lá, já sabem, mantenham-se em segurança, fiquem connosco. Até ao próximo sábado, devido à situação de pandemia, ainda vamos manter o horário de transmissão das 11 horas da manhã. E o tema para o próximo sábado, organize o meu roupeiro. Até lá, fiquem bem e um bom fim de semana. Obrigado pela vossa presença.